24 horas apresenta curso de logística. Logística é a área responsável por prover recursos, equipamentos e informações, para a execução de todas as atividades de uma empresa. A logística possui especial importância no setor industrial e de transporte. A eficiência em produzir, estocar corretamente e transportar um produto da melhor forma pode ser a diferença entre o sucesso e a falência de uma empresa. O setor de logística é um dos que mais cresce no Brasil, evoluindo aproximadamente 18% ao ano e gerando uma grande procura por profissionais qualificados. Conheça quais são as estruturas de transporte e armazenamento utilizadas, aprenda maneiras eficientes de planejar e organizar a fabricação e o estoque de produtos. Ao final deste curso online, você estará apto para otimizar o fluxo de materiais e informações na empresa. Ganhar com a redução de custos logísticos. Criar planejamentos logísticos de curto e longo prazo. Aprenda tudo por meio de vídeo-aulas dinâmicas e interativas. O curso conta também com apostilas que podem ser impressas e o apoio de um professor para tirar quaisquer dúvidas. Ao final, você recebe o certificado de conclusão em casa, sem custo adicional. Os principais tópicos do curso de logística são: Unidade 1. Abordagem inicial, conceito, abordagem histórica, a importância da logística no desenvolvimento das empresas, o desafio do gerenciamento logístico, o papel da logística em diversos setores de negócios, diferença entre logística e gestão da cadeia de suprimentos, suplicha em management, oportunidades oferecidas pelo SCM, o profissional de logística, características para progredir na carreira, unidade 2. Atividades de logística, terminologia técnica, os tipos de atividades de logística, planejamento logístico, a administração do estoque, classificação ABC dos itens, estrutura física, centros de distribuição, equipamentos de movimentação e estruturas de armazenagem, apresentação da logística em uma empresa. Unidade 3 transporte de cargas, apresentação de cargas, tipos de embalagens, canais de distribuição, formas de transporte e regulamentação, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte aéreo, transporte aquaviário, transporte intermodal e multimodal, roteirização de transporte, custos operacionais, conclusão, curso com certificado, espero que tenha gostado deste vídeo, se gostou dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, na descrição do vídeo você pode Pode acessar o curso 24 horas e conhecer melhor o curso de logística. Um abraço e até mais.